E o pessoal, beleza? Aqui no canal do Rima Sulo HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações aqui no canal do Rima Sulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 e me Você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Obrigado por coração a todos pela apoio, Então bora lá reagir a mais um terceiro round, rapaziada. Bora lá. É um cara, cara é na batalha do suja. Ó, Tá minha frente, mas eu mano. Espero que fuja. Passo o flow, que é bom, sou sagaz. Se eu der um chute no Takumoro, chamo o copo, eu sou bom, que ele não troqueia mais. Bravo, bravo, bravo. Você quer falar do tanque, mas você nunca ganhou. Retardado, do nada fala. Ah, meu Deus, ele tá com vontade de cagar. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. Boa, boa, boa, patada, patada que o sonho do Breno passagem fazer. O sonho, sonho essa é improvisada. Nessa eu descarga de uma coletiva sua mente privada. Bravo, criar. bravo. Na mente eu faço de uma ponte cheia. Nasceu você três irmão. O Breno nasceu de uma diarreia. Você é. tá ligado, eu vou mano Esse é o processo dele. Amor de bosta, só sua bosta rimando mais do que você a Não, não, não, não, Ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu fim Boca pangeia, é diarreia, ganho de você, tô em dia ruim Ele... E assim, eu faço essa equipe que é doivo Cê tá toma, tomando, mano, toma patiline, mano, calma, faz direito Demorando, você sabe que cê tá rimando com dignidade eu tô em um dia ruim agora você me conta uma novidade aí você tá ligado né meu mano fazendo um freestyle eu tinha em pacote em brulho agora eu vou mandar pra casa os queridinhos de Guarulhos sim vai mandar que eu já aqui agora você vacilar um vai mandar pra casa só que é depois da final vou te boa pra minha casa com a de campeão. campeão Bravo, bravo. fatado fatado <risos> Breno os rapaziada se inscreva no canal tamo junto é nóis falou